Gente, um dos livros que mais me abençoaram desde a minha adolescência e que me ensinaram muito numa área que ainda hoje é forte para nós, no ministério, foi esse aqui, Como Ser Dirigido Pelo Espírito de Deus, do Kenneth Reagan. Ele, com muita graça e maestria, apresenta o assunto numa perspectiva bíblica e, ao mesmo tempo, prática, fora do comum. Na minha opinião, um livro que, mais do que uma mera leitura corrida, merece a nossa atenção, merece ser estudado. Disponível no orvalho.com. Adquira o seu.